Manuel, você é buziano mesmo? Nato. Nasci em Búzio? Nasci no Búzio e aqui mesmo na Raza. É, toda a minha família eram todas daqui da Raza e eu nasci aqui, me criei aqui hoje e pretendo ficar meus últimos dias por aqui. Teu pai que veio para Búzio ou teu avô? Olha... É... Eles eram descendentes de portugueses. É, a família do meu pai, a Príncipe, eles moraram em, em Campos Novos. E, da minha, e a da minha avó, daqui é da minha mãe, então, eles eram nativos lá de Búzios, lá do centro de Búzios. Ali onde é a Igreja Assembleia, e aquilo ali era deles ali. Aquela área era deles? Era, era, ali, muito... era ali foi era deles. E depois veio a, a união de, de, de famílias e, e juntaram-se tudo aqui na Rasa aqui, né? Por que, que vieram para a Rasa e não ficaram lá na hora? Raul, isso aí é uma coisa muito antiga que eu, eu, não, eu, eu não, é, não. Não, não sei dizer a você o um certo isso aí eu sei que depois que eles casaram e vieram morar aqui na aqui na rasa ou já meu meu pai já morava aqui meu pai já morava aqui na rasa e a minha mãe a, meu pai a minha avó também morava em Búzios, ela veio para aqui também quem foi o primeiro da família a chegar em Búzios? foi João foi João João Pedro Gonçalves dos Santos, que era meu avô paterno. Ele veio de Portugal direto para cá? Não. Ele me parece que não tem lá muita certeza que ele veio bem, bem pequeno, mas já veio de Portugal. Que é meu, no caso, meu bisavô é que era português, legítimo. É, não sei se era João. Mas veio para aqui, para Búzios por causa de quê? Caça da baleia ele eu, eu não não estou bem informado mas ele eu acho que ele veio para trabalhou na agricultura é, tinha uma, tinha fazenda e eles produziam muito muita banana muito café que era uma vocação é, mais é, agrícola é, é, do é, é, que, eu acho que era a vida dele aí era café, banana, que na ocasião até eles exportavam, né? Teve uma época que aqui na, na, na Praia da Rasa tem ainda, não sei se ainda tem, uns paus, é, não lembro disso aí? É? Chamava Pau da Ponte. Ali, encostava os barcos se chamar até navio negreiro, que vinha, traziam escravos e levavam, em troca levava banana, café, para onde também, para onde eles levavam, eu não sei também, mas levaram uma história assim, que eu estou com 80 anos, tem muito mais tempo, né? É, mas é mas alguma eu... coisa que a gente vê contar e que ainda dá, dá lembra, mas muitas coisas eu não lembro. É, fica na história oral é, e se perde. É. Mas, senhor Manuel aqui a rasa era um quilombo né quilombo é. tinha algumas fazendas quatro existia quatro fazendas a fazenda Campos Novo que era dona de, de desse mundo de terra que segundo e terceiro distrito era a fazenda do Itauá. Fazenda da Piraúna e Fazendinha, onde hoje é do lado do, dos Henrique Bueno, né? Os Henrique Bueno. E tinha uma delas, umas duas fazendas dessa aí que, Itauá e Piraúna, é, tinha escravos. Aí eles surdiam para o quilômetro da raça. Eu, eu, eu, eu acredito que a procedência. Fosse mesmo é, é, é, essa comercialização que eles tinham. Aí na, a banana e, e me parece que havia troca de, de, de negros com mercadoria, né? Que era a banana e o café. Agora a sua família foi a primeira família de brancos aqui no quilombo da rasa. Sim. Ah, foi a primeira. E como é que era, você se lembra como é que era o relacionamento com. O pessoal que morava aqui, os quilombê. Ah, depois que eu passei a, a, a me entender, o relacionamento nosso foi muito bom com, com o povo de, de, dessa época ali, os negros. Inclusive a, a minha mãe de, de criação era, como chamava antigamente, era a pessoa que tomava conta de, de crianças, a dona Chica. ou Era uma pessoa que a gente tinha uma. Uma infinidade, uma, uma amizade muito grande com ela. E nós, eu e mais um outro irmão que morreu, e nós tínhamos ela como, como mãe. E era uma pessoa que a minha mãe confiava muito. Ela pegava eu e o outro irmão, levava lá para a casa dela. A gente ficava o dia todo lá, passava lá. era uma pessoa de confiança. E nosso relacionamento sempre foi muito bom. E o senhor começou... A trabalhar em quê? Estudou aqui? Como é que foi a sua vida aqui? O Raul, infelizmente eu não estudei. Eu fiz terceira série primária e tive que parar e partir para o trabalho. Porque aqui nós não tínhamos a escola só até a terceira série primária. E nós não tínhamos como se locomover para Cabo Frio para completar o primário. E na época era admissão, depois ginásio, né? as coisas estão mudadas. Mas a gente não tinha recurso de ir para Cabo Frio, que é só lá poderia você completar os estudos primários, né? E tem teve que cair no trabalho. Aí eu fui trabalhar com o meu tio num armazém que a gente chama de venda, nessas vendinhas de interior, ainda no tempo daquelas balanças de prato. Pega a mercadoria aqui, o peso aqui, Aquelas sacas de 60 quilos, a gente era tudo tirado ali. E eu trabalhei 20 anos com meu tio, desde 12 anos de idade. E aí a gente pegava alguma prática no comércio, a matemática, depois ali. E eu, eu, eu era tão acostumado com aquilo, assim, pelo, pelo tempo que eu trabalhei, eu tinha muita experiência assim, de, de somar, já. Ia atendendo os, os clientes, que passava tudo pela mão do, do balconista, na né? peso, depois a conta, e eu preguei quando eu terminava, a conta dele. Então, eu já dizia, é tanto, eu fazia a conta a cabeça. Ou, ou no lápis, quando duvidava, fazia no lápis, que não, também não existia nem caneta esferográfica na época. Era aquele papel grosso, mas papel carne seca, coisa, e, e no lápis. Mas eu tinha tanta... Tanta prática de fazer as contas na cabeça, que aquilo era, era rápido. Mas estudo pelo trabalho, pela continuação. E a assistência médica, à saúde aqui, como é que é? Zero. É, inclusive na família, houve até alguns casos, e quando eu falo me incomodem muito. Eu tinha um irmão, tenho, um irmão chamado Oswaldo, ele foi vereador em Cabo Frio, e, e ele estava passando muito mal. Ele, ele parecia um churum no pescoço, e a coisa infeccionou tipo, ficou feio. Mas foi numa época de muita chuva, e, e não tinha recurso aqui. Meu pai saiu a cavalo para ir a Cabo Frio para informar ao médico como o paciente. Estava aí, o um médico lá, ele atirava no ar, né? Pela informação do, do informante. Aí meu pai saiu, chegou ali num lugar ali, na, tem uma, um boteamento do do Muniz, uma, um lugarzinho bem estreito, chamava-se Arataca. Meu pai quis passar, não teve o caminho para passar, que tava, tinha dado um tempo para dar uma pesquisa. Aí meu pai me contava que ele se debruçou na cabeça do cavalo, na da cela, pegou a chorar e pediu a Deus que que desse um jeitinho que ele precisava socorrer o filho. Ele disse que quando ele deu por si, ele parece que dormiu, deu por si e já estava do outro lado que foi, foi Deus que, que intercedeu por ele ali. E aí ele seguiu a viagem para informar como estava o meu irmão. Para o ir, médico receitar. É, era uma dificuldade muito grande. E era médico, só tinha um ou dois médicos que não estava frio. E as pessoas saíam daqui a pé ou a cavalo para ir. Levar a informação para o médico. Pelo padrão que o possível. senhor está falando, teu pai era rico, não é? Porque tinha cavalo. <risos> é, meu pai foi, sempre foi uma pessoa muito batalhadora. né Ele tinha lavoura, tinha uma criaçãozinha de, de gado, que quebrava o galho. Mas a lavoura não dava para sobreviver. Ele criava muito, era porco. A minha mãe criava muita galinha. E a gente sempre tinha uma boa alimentação, porque da lavoura, ele colhia feijão, arroz, aipim. Mas o é, senhor vendia e... para onde? Hein? Vendia para onde? Era difícil de vender. Era difícil de vender. A farinha que era feita aqui na rasa era. Aonde consumia era no centro de bus, porque lá não tinha. E aí o meu tio que tinha o comércio, ele vendia muito para lá o excesso, né? E o excesso era muito grande, porque. O que produzia aqui, talvez não, 20% abastecia, como eu resto para Búzios. E muitas vezes perdia, estragava, fazia comida para pouco aquela farinha que estragava. O senhor está me falando, na Raza e Búzios, como se fossem duas cidades é, é, Antigamente tinha essa, é, os bairros, né? Que, o, a armação dos Búzios, lá o centro sempre teve o nome de armação de Armação dos Búzios, e os bairros, aqui a, a, a rasa Manguinhos, rasa Manguinhos, é, Bahia Formosa, São José, antigamente era Sato Fora, né, São José Por que Sato assim? Fora? Ô oh, Raul, eu vejo, eu não sei, eu não sei te informar bem isso aí não. Quem vai te informar bem isso aí é Toninho Português. E Toninho Português ele pesquisa muito essas coisas antigas. Mas às vezes é... eu, quando eu encontro com o Toninho, ele até me esclarece certas coisas. Eu gosto às vezes de contar com o Toninho, que é um, um cara além de ser um cara muito amigo, ele é um cara inteligente. E ele, e ele pesquisa muito essas coisas antigas, né? É verdade que tinha os cavalos passavam por ali, tinham que tirar o saco para atravessar. Um brejo. Aonde dia queria? não no São José. Por isso que era saco de fora. Não, não sei, não sei, tinha isso. Agora, seu Manuel, e, a, a interligação entre a armação dos musos, manguinhos e a rasa, como é que era? Era fácil? Olha, a, o que? Condução ou convívio do povo? Não, convívio do povo e a locomoção. É, como é que vocês e, iam para lá? Como é que eles... Existia racismo o povo do centro de Búzios, a, a raça é só lugar de negro, né? a raça do lugar de aí, existia assim, esse racismo. E aí tinha os times de futebol, da raça, Belo Esperança, Cláudio São José, o Manguinho, o lado do centro de Búzios tinha do azul e branco e o nova esperança, e aí quando ia <risos> jogar, se confrontava os dois, aqui a torcida, e o time de nossa aqui, era um time bom, dava trabalho, o time de lá estava perdendo, é, vai perdendo para esse time de negro, não sei que é lá, Agora, existia muito essa, essa coisa, mas hoje não, hoje o, o relacionamento é totalmente diferente, mas o pessoal do centro dizia que o pessoal da Raça era de terra de negro, é, tinha aquela, e o aquele, pessoal da Raça dizia o que lá do, do pessoal de Búzio? Olha, eu nem sei qual como que retrucava, mais, procurava uma maneira qualquer para se defender. A pessoa sem, é, sem instrução, aí vai de qualquer maneira, né? ela os... para... Quer dizer, o buziano era buziano, não tinha gente de fora que vinha para cá, né? Não, não, não, não. Não tinha, não. alguns, alguns portugueses é que começaram a a, a chegar para Búzio, né? Ali tinha o Sessenta, o Chiquinho, é, o João Gaia. É da família, até tinha alguns da família dos Janils. Mas vieram aqui mais para viver, aqui, não como veranistas. Não, não como... vieram para viver. Com a sua família veio. É, isso aí. Vieram para viver. E como é que começou a, o, esse fluxo do turismo dos veranistas aqui? Se Olha, lembra como é, é, como é que... Vieram alguns turistas, esses mais antigos e aquela família de Sampaio, né? Otávio é. Sampaio os outros mais Danto, antigos. Ribeiro Dantas. É, Ribeiro Dantas, Ribeiro Dantas foi uma pessoa que alavancou aqui o terceiro distrito, a Luz, no caso. E, e depois veio aquela... Onda de, de, de Brigitte Bardot e tal, e o povo pegou a despertar e o turismo pegou a chegar, né? E o que que mudou a vida de vocês com, a, com essa vinda dos turistas para cá? Ah, mudou muito, Raul, porque deu muito emprego. Antes, o povo de Búzimo, é, todo mundo para para pesca. Não tinha outra alternativa, saía para a pesca. E depois do turismo, é, eu já deixava de. já, já arrumavam um emprego né, de caseiro, é, outros já de, de pedreiro, de carpinteiro, porque aí veio as construções, e pegou a acomodar o, o povo. Hoje você vê que a pesca é marítima, isso e, e tem os barquinhos daqui pesca que pé vai e volta no mesmo dia. Antigamente. Levava aí 15, 20 dias em alto mar, Mar Novo, Abrolhos. E, e era uma vida difícil depois do turismo, as coisas mudaram muito. E aí veio o turismo, veio o crescimento, veio a emancipação. É, Como é... é que foi a, a, a emancipação? A emancipação foi a salvação de Búzio, né? Porque até aí, Búzio trabalhava para Cabo Frio porque era arrecadado em Búzio, talvez não voltava nem 10% para Búzio. A gente trabalhava para Cabo Frio. E depois da emancipação, é isso. Você está vendo aí como, como desenvolveu como desenvolveu, a, como desenvolveu o Búzio. Né? Hoje, graças a Deus, veio o primeiro prefeito, Mirinho. Começou a botar as coisas em ordem. O senhor participou e... E... daquele movimento de emancipação? Participei. Participei.